Você quer uma stress bom? Quer uma estress ball? Quer uma stress ball? Você quer uma stress ball? Não! Você quer uma stress bom? de boi. Esse vídeo é pra galera que é muito estressada, que não sabe o que fazer da vida Que tem um monte de 5 mil filhos pra criar, tem um monte de trabalho, trabalho da escola pra fazer Se você é dessa, você tem que assistir esse vídeo E se você quer outros vídeos de stress ball ou coisas assim Você vai clicar muito em gostei aqui embaixo desse vídeo Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui Quer uma musiquinha? Vou fazer uma musiquinha Se inscreve no canal tá, Chega, chega Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem que eu faça aqui E vamos nessa Yeah. yeah para fazer a primeira stress ball de hoje eu já vou usar um item que é quase um clássico que há muitos e muitos anos os nossos pais os nossos avós já usavam para colocar em aquário para colocar em vaso de planta para fazer várias coisas mas agora está bombando bombando de verdade que são as famosas orbes. você pode comprar em loja de 9,9 essas bolinhas aí bem pequitiquinhas e você vai pagar mais ou menos um real num pacotinho com um montão delas parece pouco mas vai render muito se você não tem noção e para elas crescerem você vai ter que colocar em algum lugar com água eu já tô colocando direto na a garrafa porque aí eu coloco água ela já enche na garrafa e depois fica muito mais fácil para colocar dentro da minha stress ball você vai deixar ela dentro da água assim por mais ou menos umas duas horas uma hora até você ver que ela ficou redondinha assim bem gelatinosa e do tamanho que você quer a gente é muito bom sério experimento na casa de vocês dá uma sensação assim meu Deus é muito legal ficar apertando as bolinhas Agora eu vou encher um balão transparente, desse que você compra em casa de festas. Vou colocar no bico da garrafa, vou virar para baixo e jogar todas as minhas bolinhas lá dentro. Aí é só você tirar todo o ar do balão, amarrar e pronto, gente. Vocês vão ter uma stress ball linda, colorida e maravilhosa que não estoura fácil e que é muito, muito, muito, muito muito legal de apertar. Faça na casa de vocês, é muito bom mesmo. Um vídeo de stress ball, eu mostrei pra vocês como fazer o senhor e a senhora ovo, vocês lembram? agora eu vou ensinar algo parecido, só que são o senhor e a senhora cabelo <risos> começar vou precisar de bexiga e lã da cor que você quiser, faça a combinação que você achar melhor vou colocar dentro de uma garrafa um pouquinho de trigo você pode fazer com maisena também fica a critério de vocês, e quando tiver a medida que vocês querem, vocês assopram o balão dão uma enchidinha nele, torcem o bico do balão pra não sair o ar, e encaixam esse bico no bico da garrafa aí é só vocês virarem pra baixo e apertar a garrafa até entrar todo o trigo lá dentro, com trigo e com a maizena a sensação de apertar é totalmente diferente. Eu acho a do trigo maravilhosa e a da maizena também, mas eu prefiro a do trigo, eu acho. Aí você tira todo, todo, todo, todo e qualquer ar de dentro da bexiga e ela vai ficar desse jeito assim, ó. Olha, gente, só de ver, já não é maravilhoso de apertar? Ah! Inclusive, acho que eu vou lá agora pegar a minha, com licença. Separa sua bexiga cheia e agora vamos pegar a lã, você vai enrolar ela nos seus dedos mais ou menos dessa maneira aí Vai dar quantas voltas você achar necessário e achar que é o suficiente Aí você vai amarrar um fiozinho bem no meio disso e como vai ser uma menina eu não vou cortar Vou deixar assim soltinho e vou colar com cola universal lá perto de onde fica aquele negócio onde a gente amarrou a bexiga Não esqueçam depois de cortar o biquinho da bexiga pra ficar bem bonitinho e bem certinho E aí, com um canetão permanente, eu vou fazer o desenho que eu quero. Como é uma menina meio meiga, eu vou fazer um olhinho, uma boquinha sorridente e os cílios, né? Que não pode faltar. Ah, aí você vai ver que na hora que você apertar, ele vai dar um espaçamento bem grande, assim, entre a tinta e vai ficar meio apagado. Então você deixa apertado a bexiga e preenche ali também. Pra ela ficar bem forte, dependendo se de você apertar ou se você desapertar. Esses são outros que eu fiz e cada um eu fiz um cabelo um pouquinho diferente. Mas aí você pode usar a imaginação da forma que você achar melhor. Pode cortar, pode arrepiar, pode fazer mais cabelo ou menos cabelo. E você pode mudar as expressões das carinhas eles também, aí você vai ter um pra cada um Gente, essa é a stress ball mais legal de hoje Na minha opinião, porque eu sou apaixonada por esse tipo de coisa Que é uma stress ball que brilha no escuro ah, Não necessariamente no escuro, né? Na luz negra Mas já é muito legal Primeiro você vai precisar de uma caneta marca texto Da cor que você quiser, eu tô usando amarelo Porque acho vai ficar muito mais visível o efeito. E aí você vai tirar esse tubinho Que tem a cor lá de dentro da sua caneta Eu tô colocando óleo gente, mas eu não recomendo Que vocês coloquem óleo na verdade, ele dá um efeito bacana Mas a bexiga acaba estourando muito mais rápido Do que se você não colocasse óleo Então se for colocar, coloca só um pouquinho E aí eu tô espremendo um pouquinho da tinta lá dentro Você pode fazer desse jeito que eu tô fazendo, apertando mesmo Ou você pode cortar em vários pedacinhos E colocar num copinho com um pouquinho de água E deixar lá e dar uma apertadinha assim que ele vai soltar muito mais tinta. Ele vai ficar desse jeito aí com o óleo, depois eu vou colocar um pouquinho de água também. Se você quiser, você já pode jogar isso dentro da sua bexiga transparente, pronto. Mas eu quero colocar um pouco de brilho, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Joguei vários glitters brilhosos e brilhantes lá dentro. Agora eu tô colocando tudo dentro de uma garrafa, porque quando se trata de stress ball, garrafa é vida. Depois dessa garrafa eu virei tudo dentro de uma bexiga cheia, porque enche muito mais rápido. Amarrei a bexiguinha, tirei todo o ar, como vocês já viram, e pronto! No claro, a bexiga já fica com efeito muito show de bola mas quando você coloca uma luz negra menina ela simplesmente ilumina de verdade e fica desse jeito aí é inacreditável aí eu ainda tô usando um pouco de luz vocês conseguem ver mais ou menos e aí eu coloquei totalmente escuro só com a luz negra acendendo então ficou muito legal olha só gente ai eu perdi demais essas coisas você consegue ver todo o movimento lá dentro todas as ondinhas tudo e é muito legal eu podia ficar horas aqui só vendo isso Voltando para os nossos Orbeez, eu vou fazer um outro com um pouquinho tiquitinho assim de bolinha e não vou deixar ela crescer até o máximo. Vou deixar ela ficar pitiquinha desse jeito aí, ó. E vou colocar dentro de um balão transparente. Por que será que eu tô deixando meus Orbeez pitiquinho? Porque eu vou fazer um stress ballzinho. Então eu coloco lá no fundinho do balão um tiquinho de Orbeez empurro todos eles lá bem para baixo. aperto bem até você ver que o balão vai ficar transparente e aí você amarra, ó. Aperta bem. Vai ser muito difícil você conseguir amarrar com precisão e deixar ele delicado. Vai ficar um um amarrado bem grotesco e bem gigante por isso você vai pegar um lacinho de cabelo daquele de fazer trancinha bem fininho e vai amarrar amarrar amarrar amarrar amarrar amarrar amarrar, amarrar até deixar bem apertado tá é muito importante você apertar muito bem esse elástico e aí você consegue cortar o amarrado da bexiga e vai ficar bem pequenininho e bem delicado é tão fofo é quase um stress ball para os dedos stress bolinha ai oh, que E aí e essa é a maneira mais fácil de você conseguir fazer uma case para o seu celular de stress ball com balão. Essa é a maneira mais fácil, como eu disse, mas também não é a melhor de todas, na minha opinião. Mas vocês clicarem muito, muito, muito, em gostei nesse vídeo. No próximo vídeo de stress ball, eu ensino vocês a fazer um jeito diferente, que funciona mais e dura mais tempo também. Mas para isso, você vai encher um balão, vai encaixar a sua capinha lá em cima do balão, vai dar uma apertada. E conforme você vai apertando, você vai soltando o ar. Quando o ar sair totalmente, ele vai ficar desse jeito aí. E aí é só você colar a lateral da capinha nas bexigas e encher com a boca. Na hora que você encher as suas três bolas vai aparecer uma mofadinha E ela não vai soltar o ar, tá? Porque a bexiga vai estar tá voltada pra frente Aí você esconde a parte da bexiguinha pra dentro E pronto, você vai ter uma mofadinha Talvez se precisar dormir O mais legal é que mesmo que o story É muito rápido e muito fácil de você refazer tudo de novo Um beijo Tchau é.